Aqui é a interpretação bíblica, tá? histórico-gramatical, que nós chamamos. Aqui está agora uma exegência ideal, tá? hermenêutica. Se você pega o texto hermeneuticamente, você vai chegar nessa interpretação, que é a interpretação natural. Ou seja, eu pego o texto e eu entendo do jeito que o texto me diz, naturalmente, sem forçar que seja alegoria, sem forçar, que seja um tipo ou um drama. Não, eu vou ouvir o que que o texto está me dizendo. Tá? Aí eu me abro aqui, vou me, é, vou abrir mão das meus preconceitos sobre, meu Deus, sexo é pecado, tá? vou abrir mão desses preconceitos tá, e vou me expor, quem sabe Deus está valorizando o casamento? Quem sabe Deus está valorizando o relacionamento conjugal. Né? Então, segundo essa abordagem, cantar esse livro como se propõe em sua estrutura textual, como os fatos parecem ser naturalmente, pronto. Como uma série de poemas que falam clara e explicitamente a respeito dos de sentimentos, desejos, interesses, esperanças e temores de dois jovens se namorados. Sem qualquer necessidade de alegorização, a fim de fugir dos elementos claramente eróticos no texto. Tá? É, Encantar Salomão agora, né? Salomão olha para a esposa e diz assim: entre milhares, tu é a única amada. Você achou o valor tá? da esposa tá, diante de milhares. Tá vendo como que é interessante? Tá? Quando uma pessoa tá olha para o cônjuge e vê valor todos os demais as demais pessoas tá porque é ela né, entre milhares é ela tá, ela tem seu valor e você vai perceber tá é, que o seu valor ele ele percebe quando como né, quando ele começa a olhar os detalhes da Sulamita. Mas se você pensar, tá? em algum momento, né? eu, vou, eu vou falar aqui com os casais, né? em algum momento tá? as irmãs olharam para o irmão e algo lhe atraiu. Olhou, algo atraiu. Né? Da mesma forma, o irmão né? olhou para a irmã, algo atraiu. É? veja, algum detalhe né, que a pessoa vê, le atrai. Então você vai ver em Cantar de Salomão, enfatizando N detalhes, ou seja, vários detalhes. Ou seja, uma forma de você sempre se manter apaixonado pelo teu cônjuge, está dizendo, observe sempre os detalhes.